Hey guys, a sou é o Pequeno uma cena da English Experience. E agora a gente vai fazer uma aula definitiva, realmente, para você deixar no passado essa coisa de verbo to be. Nessa aula aqui, você vai contar com exercícios interativos, explicação, aplicação em frase, sobre o nosso queridíssimo verbo to be. Tanto no seu formato no presente, am, is, are, tanto quanto a sua versão no passado, o famoso was, and War. Então aqui eu prometo pra você que se você fizer essa aula completinha, seguir todo o passo a passo, todas as atividades que eu tô apresentando pra você nessa aula, finalmente você vai aprender o verbo to be, tanto no presente quanto no passado, e agora vai deixar ele lá atrás no passado, que é onde ele tem que ficar. Porque afinal de contas eu sei gente, que verbo to be é uma coisa que, não sei, dependendo de onde você estudou desde a quinta série, desde o sexto ano, você tá vendo o verbo to be e parece que você nunca sai dele, ele é um fantasma. E a grande verdade é que ele sempre vai estar com você, mas não porque você precisa aprendê-lo, mas porque ele é usado em outras situações, quando você está falando do futuro, você pode usar ele. Então você precisa conhecer ele de verdade. E aí que tá, você ter uma base muito forte, uma base solidificada para você realmente aprender ele, depois não precisar mais estudar sobre ele, e sim apenas agregar os novos conteúdos que vão surgir a partir dele. Então faça essa aula todinha, certinha, porque ela tá muito legal. Vai ter explicação sobre o verbo to be na forma afirmativa, interrogativa, negativa. Vamos ter exercícios, e o principal exercícios interativos, em que você vai poder dar pausa nessa aula Responder e logo em seguida eu vou explicar, vou te dar a resposta e além de te dar a resposta eu vou explicar por que, que foi usado aquele verbo ou por que, que foi usado daquela forma. É assim realmente você vai conseguir aprender porque nessa interação, por mas seja uma vídeo uma aula gravada, é assim que você consegue aprender e solidificar o seu conhecimento. Então agora está na sua mão de você realmente assistir essa aula. É um pouquinho longa, mas porque realmente a gente precisa esmiuçar todas as particularidades do verbo to be. Então eu estou contando com você. Para fazer essa aula, assistir e fazer os exercícios. Se ficar com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou tirar todas as suas dúvidas que você tiver relacionado a esse conteúdo. Ok? So, check it out! Verb to be. Uh, primeiro, a gente, precisa, gente poder entender o verb to be, a gente precisa entender uh, o subject pronouns, né? Aqui eu trouxe, deixa eu só adiantar aqui.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 Só que são as versões do verbo subir no passado. Se você não assistiu a aula do verbo subir, que é I am, you are, he, opa, he is, she is, é muito importante que você veja essa aula,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 They weren't. No, they weren't. Ok? Muito bem. Observa, gente, como são perguntas. Note aqui que todas as vezes o meu verbo to be está vindo no início da frase. Está vindo antes do sujeito. tá? Então, é isso que você precisa ficar atento. Number five. Alguma coisa you. Eu já sei que eu estou falando you, que é você. Como fica o verbo to be em relação a you? Or. Were you at the basketball game on Saturday?